À beira-mar plantada, terra jovem, mas tradições. Com o seu quadriculado tão característico, terra de pescadores e capital do vôlei. Acariciada pelo mar, as suas praias areais tão extensas conquistam os turistas e locais. Os ventos e os cheiros que nos fazem sentir em casa. A confusão de segunda-feira. As vareiras na rua a apregoar o peixe. Os gelados no verão. A bola de Berlim ao início da noite a sua música e os seus tão prestigiados violinos. Nós somos os jovens desta cidade de tradições. Vivemos nas suas praias, nas suas ruas, nas suas escolas. Nós somos os seus estudantes, os seus voleibolistas, os seus surfistas, o seu futuro. Passeamos nas suas ruas e passadizos. Gozamos das suas praias, piscinas e parques. Fazemos parte dos seus clubes, da sua comunidade. Mas também assurjamos, poluímos valorizamos, maltratamos Por isso Protege o teu lar, a tua cidade Pensa no teu futuro e o que podes fazer por ele Protege as tuas praias O teu mar, as tuas ruas O teu ar, a tua vida diverte mas cuida da tua cidade Porque ninguém fará por ti Não contes apenas com os adultos O futuro está nas tuas mãos Faz por Espinho aquilo que Espinho faz por ti Deixa-a viver